Evolução do mental superior Segundo os estudiosos, os primeiros seres humanos provieram de criaturas antropóides, isto é, parecidas com o homem, chamadas australopitecos. Esses símios antropóides surgiram inicialmente há mais de 5 milhões de anos. Com o passar do tempo, estruturas mais avançadas foram surgindo. Data de 1 milhão e 200 anos antes de Cristo, a forma humana que os cientistas denominam homo erectus. HOMEM ERETO Seguindo-se ao Homo erectus, surgiu o Homo sapiens, por volta de 300 mil anos antes de Cristo. Apareceu uma subespécie conhecida como Homo sapiens sapiens, da qual é exemplo o homem de Cro-Magnon. Assim como o corpo humano evolui das formas mais primitivas até chegar à forma atual, o corpo mental superior também passou por diversas fases acompanhando o desenvolvimento e aperfeiçoamento da forma e evolução intelectual do ser. À medida que surgiam as necessidades, o mental ia despertando suas capacidades e atributos até então adormecidos. Esse despertar resultou na modificação anatômica deste corpo que tem por principais atributos a vontade, o raciocínio criativo, a imaginação, o poder e o mando ou domínio do meio. Para compreender a evolução do mental superior, precisamos regredir no tempo até a primeira idade da pedra ou período paleolítico, há mais de 3 milhões de anos, quando os seres humanos começaram a fabricar suas toscas ferramentas de pedra. Viviam da caça e deslocavam-se permanentemente em grupos, buscando alimento. Permaneciam poucos dias no local escolhido, comendo os animais e plantas desta área. Construir um abrigo somente se houvesse alimento suficiente para algumas semanas ou até meses. Acontecimento raro, pois sua permanência era muito curta. Em algumas regiões, chegavam a habitar cavernas. A evolução do mental superior. Nesta época, segundo informações do mundo espiritual, o mental superior encontrava-se na forma de um botão de rosa. Percebe-se, pela descrição dos períodos correspondentes, que os atributos deste corpo eram pouco utilizados, pois que ainda não eram exigidos pela consciência encarnada. De fato, advém a primeira forma de mental superior, cujas pétalas encontram-se recolhidas. Seu desabrochar ocorreu gradativamente em outras formas de mental em torno de 750 mil anos antes de Cristo. Data de 1 um milhão de anos antes de Cristo, a fabricação de machadinhas de mão e ferramentas de corte, rochas pequenas e planas, afiadas de ambos os lados. Essas ferramentas mostram maior criatividade e poder imaginativo, o que corresponde dizer que o corpo físico aproximava-se do potencial criador armazenado no mental superior. Nos próximos 250 mil anos, percebe-se um aprimoramento do intelecto humano. No ano de 500 mil a.C., verifica-se a descoberta do fogo, marco na história da humanidade. Neste período, a criatividade passou a pertencer à consciência humana. Por esta razão, vemos as quatro pétalas inferiores sendo formadas. As cores azul e verde, se observarmos melhor, já estavam presentes desde a primeira forma de mental superior. A terceira forma determina o princípio da auto-identificação e a forma mais concreta da personalidade, para que o homem conquistasse a plenitude de suas capacidades. Por mais um longo período de descobertas e modificações, dentre as quais podemos citar as primeiras demonstrações de religião e arte, ocorridas respectivamente em 60 mil anos e 50 mil anos antes de Cristo, o mental superior foi desabrochando e levando a consciência seu potencial. E essa tomada de consciência fez surgir a atual forma do mental superior, cujo ponto de partida ocorreu em 35 mil anos antes de Cristo.